Bem, seja bem-vindo ao Discipulado Online, nosso penúltimo episódio dessa temporada. Nós estamos falando sobre como calar os desejos da carne, como viver segundo o Espírito Santo, levando uma vida segundo a vontade de Deus. É um grande desafio. É um grande desafio. No episódio de hoje, eu gostaria de falar com você sobre escolhas. As escolhas são importantes. Nós escolhemos o tempo todo, o que vestir, por exemplo, escolhemos o local dessa filmagem. Nós estamos no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, escolhemos o lago. Fizemos o um enquadramento, verificamos que era o melhor local, e estamos agora fazendo essa filmagem. Foi uma escolha. Escolhemos o dia, escolhemos a hora, escolhemos o momento que isso ia acontecer. Estávamos apenas dependendo do clima, se ia mudar ou não. Porque a cidade de São Paulo é um absurdo. Quem já morou, mora aqui, sabe que amanhece sol e anoitece chovendo bicas. <risos> Mas, fazemos escolhas. E não é diferente naquilo que concerne a vida com Cristo. Você precisa fazer uma escolha. E o apóstolo Paulo vai falando isso desde o início do seu capítulo 3. Escolha um viver segundo a vontade de Deus. Escolha revestir-se de bondade, de fidelidade, de mansidão. É uma escolha. Então você não vai conseguir calar isso aí. Ou seja, os desejos do teu corpo, a concupiscência da carne, conforme os escritos mais antigos da, da Bíblia que nós temos acesso. Mas você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher calar ela. Você vai escolher dar ouvidos ao Espírito Santo. É uma escolha, é uma reflexão. Isso não vai acontecer da noite para o dia, eu espero que aconteça da noite para o dia, mas geralmente não acontece. Por quê? Porque parte de um processo de reflexão, de interpretação, de, re... de ressignificar as coisas e de dependência do Espírito Santo. Isso é um exercício, e é um exercício que se dá a partir da relação com ele. É um exercício que se dá a partir da relação com o Espírito Santo. E isso só se dá quando você deseja ter isso. Então, não adianta você não ter uma vida de ouvi-lo no cotidiano, ou seja, conversar com o Espírito Santo no dia a dia. Não adianta é, tentar isso se você não tem uma pausa do teu dia para poder refletir sobre as suas escolhas e sobre as suas decisões. E se você não tem nem acesso às Escrituras para confrontar o que você anda crendo e deixando de crer. Não vai ter como escolher outra coisa, a não ser aquilo que você optou por ouvir e ver. Se você vê e ouve as Escrituras e ouve o Espírito Santo, a sua pauta de escolhas passa a mudar. Então, mas é você que vai escolher. Eu não posso escolher por você. O que eu estou fazendo aqui é dizendo para você, você tem que tomar a decisão. Não sou eu que tenho que tomar a decisão por você. Não é o seu líder que tem que tomar a decisão por você. Caminhar com Jesus é uma escolha. E é uma decisão que você tem que tomar. Caminhar segundo a vontade de Jesus. Também é uma escolha e uma decisão que você tem que tomar. E eu gostaria de tomá-la por você, mas não posso. Apesar de tudo que eu queira com esse projeto do Discipulado Online, ele é apenas mais uma ferramenta para tentar te ajudar. Mas essa ferramenta ela não substitui a sua escolha. Que o Senhor possa te abençoar e te dar caminhos para as boas escolhas. E a gente se vê no último episódio, se o Senhor nos abençoar. Amém.